E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para falar um assunto muito interessante que é você tem dúvida de qual produto começar a vender? Ou se você já vende algo né, e você quer explorar outras áreas, para qual área ir? Então vou te dar alguma dica que se aplica sim para qualquer área que você vá ou que você possa ir. Fica comigo nos próximos minutos. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, porque ou você já passou pelo momento de pensar o que começar a vender, né? ou até mesmo como atingir um novo nicho. Né? O que eu sempre faço tá? para chegar a esse ponto, quando eu comecei a minha empresa realmente, a, o primeiro levantamento e o primeiro pensamento que eu fiz foi quanto eu tenho de dinheiro. Esse meu dinheiro, ele é cartão, esse meu dinheiro, ele é din-din mesmo, cash, ele é cheque, ele é um prazo, eu tenho um CNPJ que já é conceituado no mercado, que eu consigo ter prazo, ou não. Agora, antes até disso, se você já tem produtos, né, se você já tem uma loja física, se você tá começando agora, você tá indo para cima nesse sentido, começa com os produtos que você já tem dentro de casa, né, você já gastou uma grana de estoque aí atrás de você, então eu não acredito que haja a necessidade da gente ir fazer mais um estoque, né, vamos girar esse estoque e evoluir a tua loja física ou o teu estoque você já tem junto com isso, tá? Se você é um distribuidor, um representante, o que for mas se você não tem, então o primeiro ponto levantar como que você tem. Por que que isso é extremamente importante? Porque sem saber o quanto eu posso gastar ou como eu tenho que pagar, eu não consigo saber quais fornecedores buscar, quais produtos atuar porque cada produto cada fornecedor recebe de um jeito e ele pode ser o melhor fornecedor do Brasil com o melhor preço do Brasil se ele só recebe à vista e eu só tenho um cartão de crédito, eu não vou conseguir comprar se ele só recebe, ele se ele não recebe se ele não fatura e eu quero faturar eu não vou conseguir comprar, certo? Aí você vai criar toda uma estrutura, você vai fazer os seus anúncios quando você chegar para comprar dele, ele vai te falar não, não te vendo nessa condição. Então primeiro de tudo, como que eu quero pagar os meus fornecedores? Qual a minha condição? Quanto que eu tenho para essa atual condição? Feito isso agora, para quem tá começando no meu ver, tá? Se você você não tem expertise de negócio, a mesma coisa para quem vai mudar de nicho, você não tem expertise de negócio, então o que você tem que buscar são fornecedores com pedido mínimo baixo, aí pode ser desde fábricas ou, ou atacados ou distribuidores que possuam pedido mínimo baixo e ao mesmo tempo, como que o canal que você vai vender exige que você faça essa postagem. Então eu vou buscar fornecedores que aceitam pedido mínimo baixo e ao mesmo tempo eu vou entender onde eu vou vender. Ah, eu vou vender no Magazine Luiza, onde eu coloco o prazo CD, né, que é o tempo de postagem. Eu coloco lá que eu demoro três dias para postar. Ou eu vou vender no Mercado Livre, que eu tenho que postar dentro de 24 horas. Isso tá total ligado também, que ele pode ser o melhor fornecedor do mundo. Se você não tiver em condição de estocar, você não consegue trabalhar com ele dentro do Mercado Livre, se ele te entrega com mais do que 24 horas. E até mesmo, né? Se você pensar que você tem que embalar esse produto ainda hora que ele chega para você e postar, ele tem que te entregar no máximo no dia seguinte cedo, para você poder fazer a postagem e tomando muito cuidado aí com os pedidos da manhã para não contarem como atraso, né? Ou no mesmo dia, existem alguns fornecedores que fazem isso. Para eu poder descobrir se esse cara que é o melhor do Brasil, ele atende o meu meio de pagamento, se ele também atende a minha necessidade de envio. Por quê? Você não tem expertise no negócio. De venda online, talvez, ou você não tem expertise nesse nicho. Como que eu, Alexandre, vou para um nicho automotivo, que não é o meu nicho, né? Meu nicho é cosmético e brinquedo. Vou para um nicho automotivo que eu não conheço e vou fazer um pedido de 50, 60, 70 peças num fornecedor. Ou vou fazer um pedido que seja de dois mil reais. No meu ver, a gente não tem que empregar dinheiro errado, né? Por dois, dois mil reais que seja. Não tem como eu não entendo, eu posso até analisar mercado, que isso eu entendo muito, eu vou analisar o mercado, vou entender como que funciona, eu vou entender o quanto que tem de venda, vou entender quais desses produtos do cara que eu achei, do fornecedor que eu achei, que são os que mais vendem, mas não é garantia que eu vou comprar 30, 40 e ela vai ficar no meu estoque e eu vou vender isso, então o ideal é que você busque fornecedores dentro da sua própria cidade, para que você num primeiro momento consiga retirar esses produtos, e aí sim, tô começando a vender, eu faço acompanhamento, né, tem toda uma política de compra que a gente faz um acompanhamento e aí eu começo a saber que eu preciso de cinco por semana, seis por semana, e aí você pode diminuir a saída ao seu fornecedor fazendo o famoso cross dock. Não tem nada mais seguro para quem está começando do que o cross-docking para que você vá buscar. Então encontrei o fornecedor que me atende, ou se o cara te entrega, você acabou de encontrar uma condição extremamente interessante. E para fazer um cross-docking para validar um produto para entender se esse produto vende, você não precisa estar tá comprando já diretamente da fábrica, você pode sim estar tá comprando de um ataque dentro da sua cidade você pode estar comprando dentro de uma loja e uma multi loja que tenha preços extremamente atraentes. você pode estar comprando dentro desse serviço a sua margem não vai ser a ideal de mercado mas você está começando né esse nicho novo Independente se é, está começando ou começando um nicho novo é a mesma situação e aí você vai começar a descobrir produtos sim que começam a despontar começou a despontar você vai começar a fazer contatos diretamente na fábrica e ir melhorando a tua margem você vai começar a, ficar, a ter estoque Sempre com muito pé no chão, porque se você não tiver dinheiro para comprar, se você pagar antes do que você recebe, você vai quebrar. Esse é um ponto de extremo importante. Agora, nichos que existem aí, vou falar rapidamente, tá? É, como experiência de mercado. A gente vê algumas coisas aí que, que falta experiência de mercado para falar um pouquinho de nicho dentro de Mercado Livre, mas se você vai começar no Mercado Livre, qualquer lugar que você vai começar, por exemplo, vou começar pela B2W ali. Pode começar por lá, não tem problema nenhum. Dá uma olhada na competitividade da Buybox dentro desse produto, vê o preço que é vendido ali, porque vai estar tá extremamente ligado a isso. Se você não sabe o que é Buybox, bate aí, Buybox, B2W, Alexandre Nogueira. Vai aparecer ah, o meu vídeo sobre Buybox, explicando o que é Buybox. Agora, eu vou começar no Mercado Livre. Não tem Buybox, é, pode ter competitividade, o cuidado maior que você tem que ter é que você tá começando, desconhece aquele produto e você tem que validar se ele não é um produto gerador de problema. A gente tem indicadores dentro dos marketplaces. se você tiver dúvida também, depois você volta em Nova Regra de Reputação, Mercado Livre Alexandre Nogueira, e aí você vai encontrar, tá? Mas você não pode ter um produto problema na sua mão, e aí eu já te descarto alguns, né? Embora a gente trabalhar com produtos chineses, são produtos são legais para a gente sair correndo e buscar dentro dos grandes centros próximos, etc. Se começar a gerar muito problema, você vai começar a ter problema de reputação, de reclamação, de gasto, de dinheiro mesmo, troca, devolução. Então se você não conhece o mercado, o ideal é que você compre produtos que não são tão fáceis de estragar, tão fáceis de dar problema, que não demandam uma conferência extremamente absurda nesse primeiro momento. Para depois você tomar uma ação sim, de ir buscar produtos mais complexos até para diminuir a barreira de entrada, né? Não é todo mundo que vai querer fazer o que você está fazendo. Mas eu, eu mesmo já tomei nisso, de partir para um novo nicho, partir para um produto novo que o mercado não conhecia, de vender 600 unidades desse produto em 45 dias, ali em 60 dias, né? E em 60 dias o que era para eu ter mais de 200 mil reais de lucro, né? um produto de kit médio extremamente alto, eu terminei com um capital de giro de 130 mil reais e com 60 mil reais a menos no meu fluxo de caixa. Ou seja, se a gente somar, o meu prejuízo foi de 200 mil reais, ao invés de ser um lucro de 200 mil reais. Porque eu não mensurei os riscos daquele produto, os riscos de ser um produto ainda não testado da forma correta, né, de ter validado ele exaustivamente para poder escalar de uma forma dessa. Ao mesmo tempo, qual era o custo para eu arcar, né, com essa validação de mercado, no, a, a falta, de assistência, falta de assistência técnica, eu ia ter que fazer serviço isso, eu não mensurei esse custo. Então tem algumas alguns produtos, né, que você consegue entender se é um produto que dá muito problema. Se é um produto que já tem venda no mercado, entra, analisa, vê as opiniões no Google, vê as opiniões que tem no YouTube, vê as opiniões que tem no Mercado Livre, validei o fornecedor, validei o canal de venda, validei o o, o a forma que eu recebo, validei a forma que eu vou pagar. Agora eu tô validando o produto, porque se você escalar com um produto errado, seu negócio vai começar e ele vai Acabar muito rápido, tá? Então, outro ponto, se você tá começando, já busque condições que você consiga legalizar o seu negócio depois. Por quê? Tá? Você vai começar como pessoa física, mas os marketplaces, a própria Receita Federal, estão cada vez mais em cima de produtos legalizados, né? Que você tenha nota de entrada, que você tire nota de saída, que esse ciclo aconteça, né? Que esse ciclo legal aconteça. Então, alguns produtos podem até te ajudar a alavancar como pessoa física, mas como quando você começar a vender 100, 150, 50, 200, 300, mil que você vai chegar lá dentro desse novo nicho ou você vai chegar lá dentro da, do seu negócio online, você não pode ter apoiado o seu negócio aí num castelinho de areia, certo? Então esses são os pontos para entender o que vender dentro do mercado livre e dentro dos marketplaces. Não existe nicho ideal, não existe nicho, é, não existe fornecedor ideal, não existe meio de pagamento ideal, não existe meio de envio ideal, Existe tudo isso ideal ao seu negócio, tá certo? Então você tem uma realidade hoje, se você tá optando por começar, você já é uma pessoa que vai passar a ter um negócio. Encara isso como um negócio, faz esse planejamento e com certeza você vai encontrar produtos bons para trabalhar que não vão te dar dor de cabeça, oportunidades de mercado que você vai sair na frente, tá certo? Então, um grande abraço para você, até a próxima e vamos pra cima, hein?